Esse início de semana começou o ritmo de um verdadeiro tango populista argentino. As prévias das eleições presidenciais argentinas reacendeu os temores dos investidores estrangeiros com a possibilidade da volta da Dilma Portenha, Cristina Kirchner. Pois é, o atual presidente argentino Maurício Macri, que diga-se de passagem não vem conseguindo tirar o país da crise, perdeu para o peronista Alberto Fernandes, que tem como vice ninguém mais ninguém menos do que ela, Cristina Kirchner. Só para vocês terem uma ideia, o peso se desvalorizou em mais de 30% em relação ao dólar, já a taxa básica de juros do país foi elevada para, acredite se quiser, 74,9% ano e o índice merval da bolsa argentina fechou em queda de mais de 37% ou seja mais uma vez nossos vizinhos estão caminhando a passos largos para um calote e se isso realmente acontecer com o nosso terceiro maior parceiro comercial atrás apenas da china e dos estados unidos não vai ser nada bom para nossa economia que também já não anda nada bem das pernas e teoricamente se encontra em recessão técnica. O resultado de tudo isso foi o Ibovespa desabando 2% aos 101.915 pontos. E o dólar disparando, chegando a ultrapassar a casa dos 4 reais, mas terminando o dia cotado a R$ 3,99. e centavos. Para os próximos dias ou semanas Além de continuar atento à tramitação da reforma da Previdência Que agora está no Senado É bom continuar de olho também No acirramento da guerra comercial Entre Estados Unidos e China E agora também na situação da Argentina Esperando ou por uma improvável Virada de Macri Ou que pelo menos a chapa vencedora Consiga acalmar os ânimos dos mercados Lembrando que nessa terça-feira Tem a divulgação de indicadores de inflação Da Alemanha e dos Estados Unidos